Este review vai para dois tipos de pessoas: os que aún não têm comprado esse produto e para você que já has comprado esse produto. Vale? Eu vou falar hoje de este micro aqui. Este aqui, se tu o has comprado. Mira, é um micro wireless, sem marca nenhuma, vale? diretamente de China eh, por tan só 10 dólares. Eh, que é exatamente na metade do preço que eu he pagado em, em este boia que estou usando. Que incluso deixo aqui a review que já he hecho. Então, se tu aún um já, já te digo: se tu aún não, não has comprado, não compre, vale? porque te vai dar dolor de cabeça. Se tu já lo has comprado e, e lo deixa aí guardado porque não consegue usar, eh, vou dar aqui alguns tips que te podem ajudar a seguir utilizando até que te compre outro, vale? então vamos de uma para tu que não as comprado, mira como é, vem aqui um paquetito super bonito, super elegante, eh, vem aqui su micro e su conector, vem aqui o conector, o receptor, e o micro em si. Sí. E vale. vem acá o cargador na carrita super bonito. Vale. Não vou abrir tudo acá, mas eh, grava bem assim o formato. ¿eh? Porque, em várias tiendas se vende esse tipo de micro. ¿eh? Eh, então, por que não te compra? Porque, bueno, al menos a mim, o eu sea, he visto um review só de isso em YouTube não encontrei mais e não não tinha ruído o micro desse pata assim. mas o meu sim tem um ruído que que puta é impossível de usar assim. vou a nem vou falar muito, já vou vou fazer um teste aqui, vou deixar ele sem sem, sem nada de de pós, sem nada para que tu veja como é esse micro agora. Vale? vou falar o mesmo tono que estou falando aqui com esse e já vas a ver como é Vale, então já estou gravando aqui com o micro de China, é, sem nenhum tratamento, apenas com ele crudo, vale? Então você pode notar aí que é, a ganância é muito baixa, não? Eu estou falando do mesmo tom de sempre. É, Perceba como grava pouco, não Então, a parte disso, tem também o ruído aí. Dá para notar ruído, vale? Eu vou quedar em silêncio, vale? Então eh, a partir de hora eh, tu vai escutar com o tratamento que eu faço. Então a partir de agora, já está com o tratamento, já eh, feito he uma redução de ruído, já dado uma ganância e até que se escuta bem, não? que me gusta a qualidade depois do tratamento, E então se tu já tem esse micro e vai ter que vai ter que seguir utilizando esse micro, então Vale, vamos a la compo que eu vou ensinar um pouquinho rapidito aí o que eu para que tu possa seguir utilizando esse micro, vale? Vamos! Vamos, Iuna! Bueno, bueno, bueno! Então, já agora com o Audacity aberto, né? É o programa que eu uso. Não sei sé si se tu tem outro aí que tu quer usar mas eu uso o Audacity, vale? Eh, Vou aqui com o áudio que é gravado agora eu jogo para cá e só a forma da onda, eh, mira <coughs> tu já pode perceber quão baixo é grava este este micro, vale? Eu agora já estou gravando com o Boia. ¿eh? Então, o eh, que eu faço ahora vale entonces que yo he hecho acá fue solo separar el, el punto que yo voy a tratar y el punto que yo estoy dejando de, de tratar ¿no? Eh, sí. ah, no. Eh, no vale entonces ese es el único trecho que voy a voy a tratar acá que hago? vengo acá en los espaciositos acá en silencio y voy haciendo Efectos, redução de ruído, obtengo um perfil, control A, seleciono tudo, de novo a redução de ruído e dou OK simplesmente, vale? Ele já analisa e já percebeu que tem uma caminhadita então... Vale, no tá ganância, o que eu vou fazer agora? que tu pode fazer? Eu, em general, eu, é, Ago la ganância em próprio editor de vídeo, né? Pero depende de, de, de que queres acertar tu, tu pode já acercar mesmo, normalizar, por exemplo, a menos 5 decibeles, já deu na ganância aí, mira. já ele tinha uma redução de ruído, já ele dado na ganância. Mas ele sonido sigue aí, né? Sigue, sigue, sigue. Então, eu vou selecionando analisando, um, obtendo perfis aí, né? Até que barre o máximo possível. Assim. Vamos de novo, redução de ruído. Ok. É, já ele he feita uma redução de ruído, já ele dado uma ganância e até que se escuta bem, não? A, até que me gusta a qualidade depois do tratamento, não? Já não tem aquele ruído de fundo porém, todavia, entretanto, se perde bastante qualidade, hein? não sei se tu nota, mas a qualidade da voz se perdeu bastante assim. Então, é, eh, eh, enfim, eh, depois de tu fazer o tratamento, tu vem aqui exportar, exportar como WAV, eh, que é a melhor qualidade aí, e eh, põe aí, não sei, sé, eh, micro, micro... Geno, após é, a área trabalho, ok, já está, vale? Então é, é isso, a é, vista que dá um trabalhito, perde a qualidade também ao fazer isso, então si se tu não comprou não o compres. se si tu já o tem, puxa, tenta aplicar isso e vai utilizando até que pode invertir em outro. Eu não sei se é só meu problema isso, se tu has comprado um micro igualito a isso e não tem ruído, pucha, deixa los comentarios comentários, talvez eu tenha essa fortuna aí, não? Né? Mas eu acho que mais pessoas devem estar passando por isso também, entonces né? Então, fica aí esse tip, e, se te ha é servido, pucha, suscríbete aí, isso me apoia um montón e nos vemos na próxima, vale? hasta luego